Como produzir bons vídeos mesmo com um baixo orçamento. Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre como fazer vídeos baratos. Então sejam bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber. podem notar por aí vários youtubers que conseguiram crescer mesmo não investindo quase nada em seus canais. Mas qual o segredo para conseguir fazer bons vídeos sem investir nada? Bom, amiguinhos, o segredo está no conteúdo e na sua criatividade. Então nós vamos começar pensando em como aproveitar tudo que nós já temos. Olhe a sua volta, veja tudo que você já tem e que você pode utilizar em seus vídeos. Se você possui uma sala legal, uma prateleira legal que pode te servir de cenário E nada melhor do que você começar, por exemplo, seus vídeos Baseando a sua ideia sobre um assunto que você já tem o domínio e o conhecimento Por exemplo, se você vai gravar seus vídeos dentro da sua casa Procure pensar em tudo que você pode fazer Quais quadros você pode criar e apresentá-los dentro da sua casa Não bloqueie as suas ideias Não ponha limites para você produzir vídeos Lembre-se que o YouTube não é a televisão e não é o cinema, pois é da natureza do YouTube esse negócio de fazer vídeos caseiros. Se você não tem algo que você precisa para produzir algum vídeo, você pode pedir emprestado para seus amigos. Jogue nas redes sociais, peça ajuda para alguém. Você vai se surpreender em quantas pessoas podem ser voluntárias a te ajudar quando se trata de criar um vídeo para o YouTube. Vamos dar um exemplo. Quando eu comecei meus vídeos, eu gravava com amigos. E eu não tinha câmera e nem equipamento nenhum. Então eu trazia ideias e meus amigos emprestavam os seus equipamentos. Como câmera, tripé, eles também traziam roupas e acessórios que eles iam usar na gravação. E foi assim que eu fui indo aos poucos, até eu adquirir a câmera que eu estou filmando hoje e o tripé que está apoiando a câmera para me filmar. E quando eu comecei a gravar sozinho, eu colocava ela em cima de livros que ficavam em cima de uma mesa para ficar na altura ideal para me gravar. Então, amiguinhos, não limite a si mesmo. Peça ajuda dos amigos. Se você precisa de alguém para atuar, por exemplo, caso você queira fazer uma esquete ou um curta, seus próprios amigos podem atuar. Ou então procure algum curso escola de teatro que tenha perto de você. Muitas pessoas que querem seguir por essa carreira de artista vão aceitar fazer vídeos com você, porque é bom para as duas partes sem contar que você estará fazendo uma nova amizade. Outra maneira de economizar é você comprar objetos usados, não há problema nenhum você comprar as coisas que você precisa por um preço mais acessível, né? por exemplo, as luminárias que eu uso, eu comprei no Brick, porque eu não tinha condições de comprar uma softbox, então eu comprei duas luminárias de escritório por um preço muito barato, por serem usadas, e elas funcionam muito bem, e tudo que eu precisei colocar foi duas lâmpadas bem fortes. E se você precisa de uma determinada roupa para fazer a sua sketch ou curta, você pode pode muito bem comprar essas roupas em algum brechó pois afinal você vai usar essas roupas só para sua gravação ou então você pode pedir para a pessoa que vai atuar em seu vídeo trazer a roupa de casa ok amiguinhos nós estamos encerrando por aqui no próximo vídeo nós falaremos sobre iluminação então não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no botão gostei assim você estará me ajudando você pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui Assim, sempre que tiver novidades, eu estarei postando por lá. E se você tem algum amigo que quer ser youtuber, ou que você acha que devia fazer vídeos para o YouTube, compartilhe esse vídeo com ele. Assim você estará ajudando o seu amigo e também estará me ajudando. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo de como ser youtuber. Falou!